Tudo bem? Eu sou o William Silva Deixa eu arrumar meu microfone aqui, pronto Hoje aqui para trazer o tutorial da música Os Planos de Deus, do Samuel Messias, beleza? Bom, eu tô tocando ela aqui, tá em Ré bemol, né? Mas no, durante o tutorial também vou tocar em Dó, tá? Então a ideia é a gente pegar essa introdução aqui, ó E transpor ela para dó para ficar fácil também né para quem tem dificuldade com ré bemol beleza então antes de ir para o tutorial não esquece de se inscrever no canal deixar seu like vou deixar a cifra tá no tom original né ré bemol aí na descrição tá bom na descrição também tem o um link para você ser o meu aluno e ter suporte comigo lá no grupo VIP ok então vamos pro tutorial esse aqui é super fácil tá a música toda Tá? Ela trabalha dentro desses acordes aqui Ré bemol Lá bemol com baixo em dó Si bemol menor E Sol bemol tá? Em alguns momentos Na verdade em um momento Vai ter um lá bemol aqui Beleza? Só isso tá? Quando a gente for tocar em dó Transpondo vai ficar dó Sol com Si, Lá menor e Fá, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, vai ser um tutorial breve porque é uma música simples, apesar da letra ser bem extensa, a música é simples, ok? Então a introdução dentro dessa sequência, tá, ó, Ré bemol, Lá bemol com baixo em Dó, Si bemol menor e Sol bemol, tá, ó. Vamos pegar essa parte, ó. De novo, ó. ó. Eu vou falar aqui as notas, tá? Mas é importante você saber que o Dó. Que na verdade não vou usar Dó, vou usar o Ré, né? O Ré é bemol, o Mi é bemol, tá? Deixa eu ver. E o Lá é bemol, tá? Nessa introdução. Então, ó. Ré bemol. Mi bemol, ré bemol, mi bemol, lá bemol, fá. Mi bemol, fá, tá? Então, ó. Ré, mi, ré, mi, lá, fá, mi, fá. Beleza? Ré, bemol, mi bemol, ré bemol, mi bemol, lá bemol, fá, mi bemol, tá? Então, ó. É, é, e mi bemol, fá, né? Então, ó. Então, o que, que vai mudar? O dedilhado da mão direita, deixa eu vir mais pra frente, né? O dedilhado da mão direita, ele vai continuar o mesmo, tá? O que vai mudar é a mão esquerda, ó. E a mão esquerda entra no Lá bemol, tá? Ó. Olha agora a mão esquerda, ó. Tá vendo, agora a próxima, ó. próximo, de novo mais devagar, ó Então essa aqui é a introdução, tá? Bem simples, né? Daqui a pouco eu passo em Dó, ok? É, e aí, você vai cair aqui no, no Ré Bemol Bem sem eu, né? Bem sem eu Que tudo pode dos seus planos pode. Cada acorde vai durar quatro tempos, tá? E aqui é bem simples, tá? E eu puxo o teclado pra frente, pronto, ó tá. Pode vir nisso, ó. Beleza? Ó. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Vamos lá, ó. Bem sem eu. Que tudo podes. Nenhum dos seus planos podem se frustrar, tá? Vou falar os acordes, ó. Ré bemol. <risos> lá bemol com dó. Si bemol menor. Aí vem agora a outra parte, né? Mesmo os acordes, tá? Ó. A vontade é tua. E a minha vida está. Minha vida em tuas mãos está. Vamos sei cantar a música, né? A vontade é tua. Minha vida em tuas mãos está. Aí agora, ó. Si bemol menor. Nenhum dos seus planos. Sol bemol. Podem se frustrar. Volta pro Si bemol menor. Agora é onde vai entrar o lá bemol, ó. Nenhum dos seus planos pode. Então, fiz um, dois, no si bemol menor. Vai pro lá bemol, três, quatro, e mais quatro tempos no sol bemol. Pode se frustrar. Aí dá uma seguradinha, né? Mais quatro tempos, tá? Vem a outra parte. É, não se frustrarão mostraram mesmo os mesmos acordes, tá, ó. Os planos de Deus ninguém impedirá, beleza? Mesma sequência, ó. Pode, pode, pode, não sei cantar. <risos> Mas se você seguir, ó, isso aqui, ó, você toca a música inteira, tá? Lembrando que lá, a única parte que vai mudar nenhum dos seus planos, que a sequência vai ser si bemol menor. Lá bemol, e depois Si bemol menor Lá bemol tá? Sol bemol Ok? Eu acho que falei certo, né? Falei errado ali, Si bemol menor Nenhum dos seus planos ah, Sol bemol Depois Si bemol menor Lá bemol Sol bemol menor Fez essa parte Você volta para a introdução Canta tudo de novo, ok? E aí a gente vai para a continuação da música, tá? Aí agora a outra parte, né, que vai fazer aqui, né? Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, beleza? Vai de boa. A Terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aí vai essa parte, ó. Ninguém pode te ajudar, mesmo os acordes, tá? Ninguém pode te levantar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Acho que é isso, né? Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mesma sequência vai até o fim, tá? Pois eu estou contigo, filho. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parece parecer naufragar? <risos> Bom, gente, é tudo a mesma coisa, tá? Ó, só você ir aqui, ó. Porque se eu ficar lendo aqui a letra por causa de quatro acordes, vai até o fim isso aqui, tá? Pode ficar tranquilo, confia, né? Não é aquele confia de desconfia, não. Confia que a cifra tá certinha, tá? Por quê? Porque eu quero aproveitar esse tempo aqui e passar ele em Dó para vocês, já que é tão facinha de tocar, tá? É, eu vou passar em Dó. Vamos transpor, né? Ó, então a introdução tava aqui, né? Então a gente só tem que transpor mais a mão direita, né? Aí já foi. Então, ó. Dó, ré, dó, ré, sol, mi, ré, mi. Beleza? É que falando assim fica fora de ritmo, né? Mas, ó. Direita vai fazer o baixo de Dó aqui, ó. Tá vendo? Agora vai fazer Sol com Si, ó. Tá vendo? Agora vai fazer Lá menor. Agora vai fazer Fá. Ok? É... Agora vamos ver aqui cantado. Vai dar igual, né? Bem sei eu que tudo pode. Os mesmos tempos, tá vendo? Ó, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Se fosse contar quatro tempos, um tararara, quatro, tá vendo? Ó, um, dois, três, quatro. Se você seguir os tempos certinho até o final da música, não precisa nem se preocupar em ler cifra, tá? A única coisa que muda aqui é aquela parte do Nenhum dos seus planos pode se frustrar aqui na primeira parte. O resto vai os quatro acordes até o final da música. Ó. Eu vou cantar Holano. Vou passar por última, que só a parte lá do... É, nenhum dos seus planos pode se frustrar, tá? Ó. Lá menor, nenhum dos seus planos. Sol. Fá, tá, Que é a segunda vez, tá? Ó. Então, cantou ali, quer ver? Ó. A vontade é tua. E a minha vida está... Minha, minha vida em tuas mãos está... Aí vem, ó. Lá menor, nenhum dos seus planos. Planos, Fá, pode se frustrar. Agora vai entrar o Sol nessa vez, ó. Lá menor de novo. Tem um dos seus planos, tá vendo? Sol e Fá, pode se frustrar, tá? Uma música bem simples, ok? Se você seguir o que eu tô falando aqui, vai dar super certo Para você, tá bom? Sobre Licks né? treina no acorde, ó. Ó, então faz. E depois você entra. Um, dois, três, quatro. Você vai fazer isso aqui no um, ó. Tá bom? E no dois, três e quatro, você vai fazer o um acorde normal, ó. Dois, três, quatro. Um, dois. Vamos fazer no Lá menor. Quatro. quatro um dois três quatro viu beleza eu fiz assim aqui é que eu fiz devagar ó Devagar, ó. Última vez pra terminar, ó. Ok? Isso aqui é só uma gracinha aí, o um lick aí que eu passei aí. No curso tem muitos, muito mais leaks, tá? E aí quem é aluno do curso pode conversar comigo lá e tirar suas dúvidas. Beleza? Um abraço pra você e até o nosso próximo tutorial. Tchau!